História e Desamparo, Mobilização de Massas e Formas Contemporâneas de Anticapitalismo Moish Postone O impasse a que me estou a referir foi ilustrado recentemente por muitas propostas da esquerda, nos Estados Unidos e na Europa, aos atentados suicidas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, assim como pelo caráter das mobilizações de massa contra a guerra do Iraque. A natureza desastrosa da guerra, e de um modo mais geral, da administração Bush, não devem esconder que em ambos os casos as forças progressistas foram confrontadas com o que deveria ter sido entendido como um dilema. O conflito entre um poder agressor global imperialista e um movimento anti-globalização profundamente reacionário por um lado, e um regime fascisante e brutal por outro. Todavia, em nenhum dos casos houve muitas tentativas para problematizar este dilema, ou tentar analisar esta configuração com vista à possibilidade de formular aquilo que se tornou cada vez mais difícil no mundo contemporâneo. Uma crítica com desígnio emancipatório. Isso teria exigido o desenvolvimento de uma forma de internacionalismo capaz de romper com os dualismos do quadro da Guerra Fria, que muito frequentemente legitimaram, como anti-imperialistas, estados cujas estruturas e políticas não eram mais emancipatórias do que aquelas de muitos regimes autoritários e repressivos apoiados pelo governo americano. Em vez de romper com esses dualismos, contudo, muitos dos que se opuseram às políticas americanas recorreram precisamente a estas estruturas conceituais e posições políticas antiimperialistas inadequadas e anacrônicas. No cerne deste neo encontra-se uma compreensão fetichista do desenvolvimento global. Isto é, uma compreensão concretista de processos históricos abstratos em termos políticos e de ação. A dominação dinâmica e abstrata do capital foi identificada de um modo fetichista, a nível global, com os Estados Unidos, ou, em alguns casos, com os Estados Unidos e Israel. Como é evidente, o caráter desastroso, imperial e imperioso da administração Bush ajudou enormemente esta confluência. Não obstante, é lamentavelmente irônico que, em muitos aspectos, esta visão de mundo recupere uma visão com um século em que as posições atuais dos Estados Unidos e de Israel eram ocupadas pela Grã-Bretanha e pelos judeus. Embora esta semelhança pareça contra-intuitiva entre uma crítica atual da hegemonia, que se qualifica como uma crítica de esquerda, e aquilo que foi uma crítica de direita da hegemonia, ela aponta para a sobreposição de visões de mundo fetichistas e sugere que esses entendimentos possuem consequências bastante nefastas para a constituição de uma política anti-hegemônica hoje em dia. Esse maniqueísmo renascido, contrário a outras formas de antiglobalização, tais como o movimento contra fábricas clandestinas desumanas, que se desenvolveram na última década tem sido acompanhado pelo reaparecimento de uma enorme confusão relativamente à violência política, que por vezes atormentou a nova esquerda. O resultado é uma forma de oposição que realça algumas das dificuldades enfrentadas pelos movimentos anti-hegemônicos na formulação de uma crítica adequada à era pós-fordista. Esta forma dualista de oposição anti-hegemônica não se adequa ao mundo contemporâneo e, em alguns casos, pode mesmo servir como ideologia legitimadora de algo que há 100 anos teria recebido a designação de rivalidades imperialistas.